Pessoal, nós estamos aqui no QG de Brasília, acampados, depois de uma tarde de muitas emoções, onde houve a invasão, a tomada do Planalto e a invasão do STF. As ah, fontes dão conta de que os petistas infiltrados adentraram no STF e quebraram tudo, absolutamente tudo foi quebrado lá, para exatamente comprometer a segurança dos manifestantes, mas é, estamos aqui firmes na luta. Hoje foi um dia é, de muita... corre-corre. Agora há pouco a polícia tentava invadir o acampamento para prender manifestantes, mas imagina quem está nos protegendo. O Exército Brasileiro está nos dando guarida, cercou o acampamento e não está permitindo a ação da Polícia Militar Federal e da Guarda Civil Municipal. Do Distrito Federal. Por isso estamos felizes, mais um dia de vitória, um, um, o primeiro de, de outros que poderão seguirem nessa semana que se inicia. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.